Bem, queridas, bom dia, Wallace, querido, bom dia. Bom dia. É, ai, que bom, estamos nos reunindo né, nesse tempo de quarentena, de uma forma online, a gente dá para sentir o um abraço assim, virtual. Isso. Então, bom, já já a gente vai conversar mais, né? eu quero escutar como vocês estão. É, quem está entrando agora, por favor, silencia o teu áudio. Tá? para que a gente possa continuar e conforme prometido e combinado hoje nós temos um convidado especial que é o Wallace Lima eu sei que muitas de vocês já conhece ele e né então assim você sabe que ele é um profissional maravilhoso que é que traz essa abordagem da física quântica neurociência genética que tem uma missão linda nesse mundo né e que tá fazendo assim há muito tempo vem ajudando muitas pessoas nessa jornada pessoal e é um privilégio, é um prazer enorme tê-lo aqui. Para quem não sabe, eu acho que vocês sabem, o Wallace, além de ser esse profissional maravilhoso, ele é meu tio. Então, assim, por isso que é fácil esse acesso também estar tá trazendo ele aqui hoje. Ah, e eu tenho uma gratidão enorme, enorme, por ter você aqui, Wallace. É... Deixa eu ver se ele tá aqui, na verdade não tô vendo. Tô aqui, tô aqui. <risos> ok, ok. <risos> Perfeito. <Tô sim. risos> então eu vou passar a fala para você fazer uma introdução, falar de você e falar um pouco desse momento. É, gente, quem tá entrando agora, que puder silenciar, é, eu vou depois também fazer uma revisão. Ah, sejam todas bem-vindas vocês e Wallace você fala agora um pouquinho sobre você, é esse momento que a gente vai estar tá, né, falando sobre aumentar a vibração energética, a frequência vibratória, a imunidade, mas de uma forma geral. E eu tenho algumas perguntas em algum momento para fazer também. Então, eu vou te colocar aqui na tela. <coughs> Gratidão, viu? <risos> Também é um prazer estar aqui com você, obrigado pelo, pelo convite. Um prazer estar também com essa turma. É, são todas mulheres, naturalmente, é um grupo de mulheres, né? É, então, eu sei que vocês têm uma importância muito grande aí nesse nesse processo, né? É, normalmente, o, o meu trabalho tem um público feminino bem grande que acompanha, 80% normalmente do, das pessoas que participam do meu curso são mulheres, né? Então, isso. Eu Acredito que, nessa área de desenvolvimento pessoal, as mulheres estão, estão bem na frente, eu sinto isso, estão mais abertas, estão mais... Enfim. E o meu trabalho tem sido compartilhar conhecimentos científicos integrados a conhecimentos espirituais. Né? Então eu, eu tenho um estudo voltado para a física moderna, que envolve a física quântica e relativística, neurociência, epigenética. Psicologia positiva, psiconeuroimunologia e outras áreas da ciência moderna. Venho estudando agora sobre a medicina da floresta, estou muito entusiasmado com isso, entender os processos de cura que vêm da própria floresta, como a gente, a importância de se reconectar, se reconectar com a natureza num momento como esse, isso é fundamental também. É. E enfim, né? desde 2005, quando eu fiz o meu primeiro workshop, eu venho trabalhando nessa área. Sou escritor também. Tenho nove livros publicados. Ontem comecei a escrever meu próximo livro, estava falando para a lá na live. É... E aí venho divulgando esse conhecimento em função da minha própria história de vida. Eu passei por muitos processos de dificuldades com problemas de saúde. Por mais de 20 anos eu tomei medicamentos químicos e depois aprendi a superar isso a partir das medicinas naturais. Comecei com a homeopatia, depois conheci várias tradições é, médicas, as mais antigas do mundo, com a medicina ayurvédica, tive até com o Tamra, a gente fez um curso junto lá na Índia, né, do, do Partap Shao Tan, é, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica. Então eu fui atrás dos, da compreensão do ser humano, o que, é, que estava por trás das doenças, por que as pessoas adoeciam, por que eu adoecia, porque, enfim... E como é possível viver, eh, ao invés de viver com a doença crônica, viver com saúde crônica, né? Eu fiz, inclusive, uma semana recentemente, onde eu fiz várias entrevistas com convidados, a maioria eram médicos, e foi uma semana da saúde crônica, né? Então, eu poderia dizer para vocês que sim, é possível viver com saúde crônica, porque eu, eu tenho mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos químicos, o meu plano de saúde hoje é o meu próprio estilo de vida. Né? E eu também estou muito encantado com é, as regiões do planeta chamadas de Zonas Azuis. Sim. Inclusive, aí na Califórnia tem, né? Tem, tem Inclusive, eu recomendo que vocês procurem aí. Tem pessoas se reunindo semanalmente, né, Tamara? Aquela menina que participou é... lá do Conte do, do Se você então, tá quiser assistindo. algum momento falar sobre isso também, das Zonas Azuis, eu não sei se as meninas conhecem. É, as Zonas Azuis são regiões do planeta... Onde as pessoas vivem mais de 100 anos, mas não é viver mais de 100 anos assim, doentes e moribundas, isso é com muita saúde, uhum. <risos> sem depender de medicamento químico, em atividade, com um senso de colaboração, de participação, um senso de propósito, né? cuidando da alimentação. Então, assim, é... tem um tem um livro sobre isso, que né? foi um repórter da National Geographic que escreveu, e, e aí eu fiquei muito encantado. né? Então, tem alguns estados aí americanos, né? É, tem na ilha da Sardenha na no, no, no, é, na Itália tem os homens mais longevos do mundo na ilha de Okinawa no Japão tem as mulheres mais longevas do mundo mas todos vivendo acima de 100 anos aí uhum. na Califórnia tem uma cidade aí na Califórnia né, que é o pessoal de uma ligada a uma a religião Adventista eu acho né que é uhum. lá, também uma zona azul. Zona uhum. azul. E tem mais, mas tá pipocando aí nos Estados Unidos. Tem inclusive programa de TV. Eu tava quando eu estive aí o ano passado, tem um programa de TV com receitas sobre as zonas azuis. Já tem supermercados aí na Califórnia também é voltado para esse para uma alimentação saudável, né? Então é estilo de vida, né? E aí eu tenho, eu venho compartilhando esse trabalho tanto presencialmente como online, tem cursos online, né, tem cursos presenciais. O ano passado eu estive aí nos Estados Unidos. Eu fiz, inclusive, um workshop aí em Los Angeles, uma imersão, coaching quântico. E, e você veio aqui, muitas das meninas participaram. Ah, fui, né? Tipo, ah, foi, foi, Exatamente, Eu fiz aquela palestra em Irvine, né? É. Então, é, foi muito bom aí a experiência nos Estados Unidos. Estou pensando em voltar agora, com essa coisa do vírus, então estou tô, tô em stand-by aí para começar ver. Eu ia, pro, eu ia ter uma turnê na Europa, agora a partir do final de maio também já estou cancelando. Eu, então, eu não sei saber. como é que vai ser aqui para frente a gente vai ficar na expectativa, não dá para você marcar nada com antecipação. Cancelei uhum. toda a minha agenda, né? Uhum. Enfim. Mas aí esse trabalho que eu venho fazendo é exatamente trazendo esses conhecimentos, a minha história de vida, como é que eu consegui fazer isso. E assim dizer que, na verdade, qualquer pessoa pode fazer, né? É uma questão de primeiro entender que nós precisamos nos conquistar. E essa conquista, essa autoconquista, é um trabalho diário, né? Porque são tantas coisas que a gente aprendeu, que precisa desaprender, né? Muitas coisas inúteis, tantas crenças limitantes, tantas mentiras que a gente se acostumou a contar para a gente mesmo, né? Enfim, então nós estamos aprendendo agora a lidar melhor com a gente mesmo. Porque, na verdade, tudo parte da gente, né? A qualidade dos nossos relacionamentos, sejam afetivos ou profissionais, tudo envolve a relação consigo, né? Isso. Então, a grande questão é isso aí. E, e diante de um quadro como esse, é, desse, desse vírus, né, que está gerando um certo pânico, né, então a grande questão é como você é, manter o seu sistema imune é, com taxas elevadas. Porque o nosso sistema imune ele é muito precioso. Um vírus como esse, ele ele é incapaz de, de, de, de causar qualquer dano à pessoa que está com o sistema imune é, preparado. entendeu A grande questão... É que por desconhecimento, por falta de políticas públicas de prevenção, as pessoas não sabem que a vitamina D3 é a que está por trás do processo da imunidade natural que nós nascemos com ela. Tá? E a vitamina D3, né, que na verdade é um hormônio esteroide, ela vem do sol. Então, as pessoas estão tomando cada vez menos sol hoje em dia. Uhum. Tá? Só que existe hoje a possibilidade, se você não pode tomar sol diariamente, né? você pode repor a vitamina D3 em toda farmácia de manipulação, nos Estados Unidos, qualquer farmácia, o Whole Food, você encontra, né toda vez que eu vou nos Estados Unidos, eu compro aí. Então, isso aí já é muito disseminado nos Estados Unidos. É né? muito fácil uhum. você encontrar essas coisas aí, esses suplementos. né uhum. Então, é, o que eu diria para vocês, né? do ponto de vista orgânico, né físico, é suplementem 10 mil unidades diárias de vitamina D3, essa é a recomendação do doutor Cícero Coimbra, eu acabei de mandar para a Tâmara o, o link da live que eu fiz com ele antes do carnaval. Isso antes do carnaval responder. eu fiz a live com o doutor Cícero Coimbra e ele disse, depois do carnaval a coisa vai explodir, porque é um vírus que, se, que passa através da respiração, no carnaval vai vir muita gente de fora, né? as pessoas vão estar muito próximas, então não deu outra, né? Depois do carnaval, o vírus começou, a, a coisa começou a crescer no mundo todo, né? É onde tem aglomeração. Eu vou é, estar enfim. disponibilizando esse vídeo lá no grupo para vocês, é... uma entrevista fantástica, né? O Dr. Cícero Olha, foi com é... É... É um luz, conteúdo mãe. extraordinário. É uma aula. E, gente, não é só o vírus, é fichinha. E vocês vão entender o que está acontecendo com o autismo. Então, ele está mostrando nesse vídeo que de 20 pessoas hoje. Uma nasce com autismo, são 5% já. Só que as expectativas para 2026 a 2030 é de uma pessoa saudável para uma com autismo. Entendeu? Então é algo muito sério. né aí ele vai falar do câncer, do diabetes, das doenças crônicas e autoimunes, que faz parte de um sistema. A gente vai entender que a gente está dentro de um sistema que, que cria doenças, né que, que, é, é, é, que, que falsifica documentos científicos, ele vai mostrar nessa live que 50% da, dos trabalhos científicos são falsos, né são voltados para a indústria farmacêutica, entendeu então é uma coisa séria. E aí a gente hoje tem o conhecimento também de como se prevenir, porque toda a lógica da indústria farmacêutica é em cima do de você tomar medicamento para o sintoma, que foi o que eu fiz por mais de 20 anos, e hoje eu tenho mais de 30 anos que eu deixei de tomar. É. Então, a grande questão é como você aumentar a sua imunidade. Então, a dica a primeira que eu primeiro disse para vocês é, é levar a imunidade com 10 mil unidades, uma pessoa de 50 quilos ou mais, 10 mil unidades por dia, se tiver criança, 200 unidades por quilo de peso. Então, a criança de 10 quilos, 10 vezes 200, dá 2 mil. Então, manda manipular numa farmácia 2 mil unidades por dia. tá E aí você tem os anti-inflamatórios naturais, que a medicina Ayurveda recomenda, como a cúrcuma com pimenta do reino, que você aí nos Estados Unidos você já encontra, em cápsula prontinha ali, se quiser. Né? Ou você pode colocar no tempero, eu uso muito como tempero também. Um pouquinho de pimenta do reino potencializa. Pimenta caiena também é muito boa. Né? O alho também é um anti-inflamatório extraordinário. Né? Você pode... Uma coisa que eu uso muito na minha dieta é o um, é um café que eu tomo todo dia, que eu chamo de café quântico, é um café orgânico com uma colher uma colher de, de, de chá, é uma colherinha de, de cacau 100%, né? é o maior antioxidante do planeta. A canela também é extraordinária, inclusive previne o Alzheimer. O óleo de coco extra virgem também é extraordinário. E você pode acrescentar ou manteiga ghee, né? se quiser botar um pouco mais de gordura boa aí nessa história, o óleo de coco já é uma gordura saudável, ou a própria manteiga de cacau, né? um pouquinho, um cubinho de manteiga de cacau. Então isso aí vai lhe dar muita energia, muita vitalidade, Vai estar tá um up aí na, na tua criatividade, gordura boa para o teu cérebro e fortalecer o seu sistema imune, né? Então, isso aí, sem falar da vitamina C, você deveria estar tomando vitamina C todo dia, pelo menos uma grama, de 1 um a 3 gramas de vitamina C por dia, nesse momento, assim, é essencial, né? uhum. é, E aí, aqui no Brasil, tem hoje um, um, um, um, um suplemento também extraordinário, que é a Moringa, não sei se já chegou nos Estados Unidos. Sim, nós temos a moringa, aqui. É, também é extraordinário né Com, é, tem 300 doenças, né? ela tem tudo acima da média, né? então eu recomendaria suplementar com a moringa também, é maravilhoso. É, enfim, são muitas são muitas possibilidades. E aí as outras coisas para aumentar a imunidade no nível físico, atividade física regular, a prática da meditação é algo que vai trazer você para o estado de presença, ou yoga, ou tai chi chuan, algum tipo de prática contemplativa, aliás, né? atividade se teve a oportunidade de lugar Que permita contato com a natureza né? Claro, com os cuidados necessários Então reconhecidamente Um dia de floresta De caminhada de, de floresta lá, Você vai aumentar o seu sistema imune E 40% De aumento das células anti-câncer Dois dias passa de 50% E a atividade dessas células Aumenta drasticamente E você praticamente passa um mês Com o sistema imune lá em cima Só porque você passou lá um dia Dentro de uma mata fazendo caminhada então, se você puder tirar duas horas para fazer uma caminhada, tiver alguma trilha, algum lugar que você possível fazer isso, é altamente recomendável. Né? Mas essas coisas também são altamente recomendadas. Por outro lado, né, a grande questão desse momento é a, a difusão de muitas notícias negativas e que se você estiver nesse movimento de estar tá ouvindo muita coisa negativa conversando sobre isso, a tendência é que naturalmente você comece a configurar neurologicamente essas possibilidades na sua cabeça. E aí a tendência é aumentar o nível de medo, de preocupação, pessoas tendem a chegar até o estado de pânico. né Então isso é muito preocupante, porque aí você... o medo o pânico ele desencadeia um processo é, psico imunológico que vai afetar diretamente seu sistema imune, seu sistema endócrino e seu sistema nervoso. entendeu? Então, aí onde mora o maior perigo é exatamente você se deixar levado pelo medo. Então, por mais desafiador que seja, é, é buscar exatamente estar conectados a ações que é leve coração. Então, ler um bom livro, ouvir uma boa música, e essas coisas todas aí atividade física né, meditação tudo isso ajuda para que você possa estar né num você consigo né que seja favorável a você ter o olhos seja, você se dá limite naquilo que é, você vai né e, e, e afetando o seu sistema imune então é isso aí seria a recomendação né então procurar ouvir música, cantarolar, cantar, conversar com pessoas que você gosta, por exemplo, encontros vocês que tem esse esse grupo maravilhoso, então procurem é, momentos que vocês possam se encontrar online, como está fazendo agora, né? talvez até aumentar, viu Tamara? Uhum. Se puder até aumentar esses encontros nesse período, é. ou seja, vocês buscarem... Vamos ter atividades é... hoje sobre isso. É, de repente vocês <risos> podem pensar em alguma coisa diferente que vocês vinham fazendo, é hora de usar a criatividade. Isso. Porque essa coisa da troca, o encontro com pessoas que a gente gosta, aumenta o nível de oxitocina, que é o hormônio uhum. do amor. né? Uhum. Então Isso também afeta o sistema imune, a dopamina, a serotonina, tudo isso tende a subir. Então, é, essa coisa de encontrar com pessoas, conversar né, com pessoas que a gente gosta, trocar ideia, esclarecer, né? Então tudo isso é muito favorável então é isso aí a princípio que eu recomendo para vocês. Uhum. Perfeito é Wallace uma coisa assim que você fala nesse finalzinho aqui Bom primeiro eu vou faltar na né? vitamina D3 gente nem todo mundo tem esse conhecimento né o que o Wallace faz hoje ele é base para a gente build up na né? nossa system, nossa imunidade, e aí com essa prescrição que o Wallace falou, aí eu vou estar disponibilizando a entrevista dele com o Dr. Coimbra. Ah, nesse último ponto que você traz, eu acho super interessante e, e ressoa muito com a Ayurveda, que é como a gente percebe o mundo, como a gente recebe as informações, né? E de acordo com a Ayurveda, a gente se nutre através dos cinco sentidos. Então tudo que eu vejo, que eu escuto, que eu cheiro, que eu como, que eu coloco na minha pele. Eu estou nutrindo de alguma forma e eu posso digerir aquele aquele alimento ou não. Né? E no momento que eu não vou digerir, eu vou criar toxinas, entre outras coisas. Mas nesse momento mais que tudo, ficar atenta mesmo de não estar tá, é, indo atrás das notícias, do fake news, não estar tá se alimentando desse pavor e desse medo que eu vejo que está muito presente, né, Wallace, agora? Sim. É, a gente sem querer a gente abre um grupo da família no WhatsApp está ali cheio de coisas a gente entra no Facebook no Instagram tá... essas coisas estão nos invadindo e outra coisa viu Tamara, é, é checar se a notícia é verdadeira porque tem gente que está fazendo aproveitando para fazer maldade infelizmente isso, nesses momentos entendeu então é. checa se é a verdadeira se é verdadeira as notícias né? para não estar tá propagando também notícia falsa porque isso é terrível também isso né? é propaganda. já já existe uma situação Negativa Aí você tá botando mais lenha na fogueira ainda, é terrível isso. É, exatamente. E aí checar essas informações e pensar o que é que eu posso nutrir o meu corpo, o meu ser, a minha mente e a minha alma nesse momento. E aí seria meditação, né? Meditações guiadas, meditação coisa. Leia um bom livro como Wallace falou e tudo isso. Eu super, super concordo. Oi, Joitinha! Ah, só um minuto. <risos> ok. <risos> Bom, eu vou te fazer uma pergunta, como eu te falei, eu pedi para as meninas, algumas colaboraram com algumas perguntas, e a gente também vai falar, eu acho que dentro dessas perguntas tem muito de como aumentar a nossa frequência vibratória, vibracional. Então, a Olivia, querida, nos, né, colaborou com três perguntas, <risos> e uma é, como mudar meu padrão vibratório e me proteger quando as coisas e pessoas ao redor, Estão vibrando no medo e, inclusive, posso estar vibrando no medo também sem saber, né? Então, como mudar o meu padrão vibratório, me proteger quando as pessoas e pessoas ao redor estão vibrando no medo? Olha, você está num campo de muita negatividade, né? Então, há uma densidade no ar porque isso se propaga eletromagneticamente, então, quando tem muitas pessoas em sofrimento, isso já está acontecendo, Entendeu? Então, é, é aquela é aquela frase bíblica de Jesus, orai e vigiai. Né? Então, você tem que praticamente estar o tempo todo num processo de auto-limpeza, de auto-observação, né? de auto-cuidado. Então, quanto menos você puder estar em contato com pessoas que estejam num nível de toxicidade muito alta, melhor. É né? uma coisa de prevenção. né? Então, procura se... se, se se prevenir. E aí, se prevenir também fazendo algo que gere, que fortaleça esse campo de proteção, que é ouvindo boas músicas, é lendo um bom livro, é buscar conversar com pessoas mais positivas, né, que estão olhando para as soluções, né? é buscar também aumentar sua imunidade a partir dessas questões todas de alimentação, de suplementos, né? é, e e ter e fortalecer esse diálogo interno. Então, a, a prática da meditação, ou seja, é, terá um momento de silêncio por dia para que você possa é, interiorizar né? é, essa estado de presença e também requer uma dose de compaixão. Né? Porque aí nós precisamos exercitar a compaixão de entender que as pessoas estão tirando mesmo o seu próprio pé e às vezes a gente mesmo faz isso. Né? Nós uhum. precisamos ter compaixão com os outros e com nós mesmos. Então o exercício da compaixão é algo muito poderoso também para um momento como esse, né, de amor e compaixão. né. Então você tá olha para o outro, mas você reconhece né, que ele de repente tá num momento que não é muito favorável, mas ele tem dentro dele essa possibilidade. Ter cuidado para não confundir compaixão com empatia, porque na empatia você se envolve emocionalmente com a pessoa. Então o perigo, nesse momento, você se envolver emocionalmente com o sofrimento do outro, porque aí você termina entrando na vibração dele em vez de ajudar você, vai embarcar com ele no problema, entendeu? Uhum. Então, e a compaixão... Não é, é, a compaixão é quando a gente olha, reconhece o sofrimento, mas a gente se, se coloca... né? Para ajudar o... Quando emocionalmente se envolve, você termina sendo refém do mesmo processo, né? Uhum. Então, é, é isso aí, né? Buscar... A Tamara falou da questão de florais, buscar esses usos, tem alguns algumas ervas, eu estou usando, por exemplo, um banho de erva aqui para limpeza energética, quase que diariamente, entendeu? Uhum. É, eu tô, eu, tô, eu ganhei uma caixa arvônica, né que é uma caixa criada lá, lá pelo RAIS, estou fazendo meditação dentro dessa caixa praticamente todos os dias. Então, assim é buscar é manter-se o maior parte do tempo no estado de presença, né porque é exatamente esse estado que nos coloca é, como se fosse um antivírus para essas perturbações que vão acontecer naturalmente. Isso. ai, ah, perfeito. Então, outra pergunta da Olivia, querida. É, Sinto meu corpo inflamado, pigarro externo, extensão abdominal inchada, espinha, gases. Quais os melhores alimentos para desintoxicar o corpo e manter, combater essas inflamações? Olha, a primeira coisa é você desinflamar, né? É você evitar os alimentos que, os alimentos que inflamam. Então, reconhecidamente, os alimentos mais inflamatórios que nós temos hoje no planeta chama se açúcar branco, né? é açúcar branco, é, o glúten, o leite e os derivados do leite. Tá? Então, aquele leite de caixinha, né, ele já não é considerado mais leite na acepção da palavra, é um produto um aglomerado de produtos químicos, ele é altamente inflamatório, é altamente alergênico, então as pessoas que têm problemas respiratório tendem a piorar, Secreção, rinite, essas coisas todas. Então, a pergunta que eu diria é: o glúten, ou, ou reduza drasticamente isso aí. O leite, né? o queijo, tem, eu sei que o queijo talvez seja a parte mais difícil das pessoas deixarem, né? Eu mesmo sei disso, que eu como o leite de leite de gado, eu, eu tenho 30 anos que eu deixei de comprar em casa, né? Uhum. Mas o queijo de manteiga que eu fui criado com ele, queijo de manteiga, bem enquanto eu compro queijo de manteiga, entendeu? Uhum. É, e aí, uma coisa para você, acho que é uma coisa da média bota um pouco disso, você. É, é uma coisa é então eu não como queijo, eu como queijo muito esporadicamente. O queijo de cabra, por exemplo, é mais leve, né se você é viciado em queijo, então o queijo de cabra é mais leve, você pode polvilhar a pimenta do reino, a pimenta do reino dá um equilibrado aí diminui os efeitos deletérios do queijo. Tá? Então a primeira coisa é que inflama, e depois você vai entrar com os anti-inflamatórios, né? então os anti-inflamatórios naturais, o primeiro deles é a cúrcuma que eu falei aqui, com pimenta do reino, é, reconhecidamente possivelmente os maiores inflamatório do planeta, né? anti-câncer, né? então entra com a cor você encontra facilmente aí nos Estados Unidos já vem cápsula, já com pimenta do reino você encontra em lojas de suplemento o alho como eu já falei aqui tudo isso que eu falei aqui ó o cacau em pó cacau 100% né o alho né? É, o coentro bom não sei se você encontram facilmente o coentro é um faxineiro de metal pesado então, por exemplo, quando eu faço ovo, eu como dois ovos caipira por dia quando eu estou em casa. Eu faço esse. Óleo. Eu... Por exemplo, margarina, né? Bota, bota no lixo, tá? É, esses vegetais, normalmente, a maioria deles são transgênicos. Evita tudo que é transgênico, porque os transgênicos. estão alertando isso. São elementos cancerígenos. Não, não só isso, mas eles. Eles desestruturam a genética de bactérias boas. Então, assim evita os transgênicos, porque também são alimentos inflamatórios e muitos deles causam câncer, né? É, e aí você, por exemplo, o, o, o ovo lá que eu faço, eu faço com é, o óleo de coco, é, talvez um dos melhores para você utilizar. Tem muitos óleos bons também, o óleo de abacate muito bom. O óleo, para vocês mulheres, vocês deveriam estar tomando o óleo de... É, linhaça. é de linhaça dourada Sim. excelente né, para as mulheres né? é, enfim o próprio azeite de oliva extra virgem no máximo 0,5 por cento de acidez em garrafa e de... você deve consumir regularmente também tudo isso anti-inflamatório ômega-3 é anti o ômega 3, né, que você vai encontrar nesses olhos você pode suplementar o ômega-3 também diariamente pelo menos uma grama de um bom ômega-3 entendeu então tudo isso é, é ajuda então o, o café que eu falei é também altamente anti-inflamatório né, uhum. é que a canela que é o cacau 100% que é o, o, o óleo de coco extra virgem e uhum. você pode botar manteiga de cacau manteiga é, no ovo é, eu coloco a cebola roxa é pode ser a cebola branca também mas a roxa é mais antioxidante é mais é, é, é mais digamos assim atua mais nessa área de anti-inflamação é o gengibre também, inflamatório natural o cravo também é legal, você pode ter... o cravo você encontra tem em pó, né? É... O tomate, no tomate ele tem benefícios maiores ainda para os homens, né? De repente para o marido de vocês é um anticâncer de próstata, né? Porque quando vocês levam ele ele libera o licopeno, que é um anticâncer natural, né? e o coentro, né? E o coentro que é um faxineiro de materiais pesados. Então eu faço hum. meu ovo assim e tempero com cúrcuma e pimenta do reino. Então, com isso aí, você vai ter um alimento extraordinário. E aí, é, e aí, como substituir o glúten? Eu não sei qual é a facilidade que vocês têm aqui, aí nos muita, Estados Unidos. Muita, muita! Não, o, o que eu sei tem, né? Mas, assim, a, é, é, no caso dos tubérculos, né? Então, batata doce, uhum. é, o yame, né? tem várias espécies de yami, Então, são assim, altamente recomendáveis esses né? os dois tubérculos, né? e batata doce. Mas eu sei que, principalmente, os de substituição nessa área. Então é isso aí, diminuir ou excluir aquilo que inflama e introduzir diariamente, regularmente aquilo que desinflama. E lembrar da vitamina C também, né? Que é um, né? a vitamina C nesses momentos deve ser tomada diariamente. Na verdade eu tomo vitamina C sempre, viu gente? Eu não tomo medicamento, mas eu tomo vitamina C todo santo dia, vitamina C. Eu não espero adoecer, né? então eu recomendo né, a vitamina C diariamente. O Linus Pauling, ganhador do prêmio Nobel, de dois prêmios Nobel, ele tomava 18 gramas de vitamina C por dia. Porque, segundo ele, vitamina C era o elixir da longa vida, entendeu? Ô uhum. oh, Wallace, ah, gratidão. É tudo muita informação. Enquanto você falava sobre isso, nós recebemos sete mensagens aqui no chat. Eu vou estar é, passando e respondendo a vocês. Eu só vou terminar primeiro, então continuem, se vocês tiverem perguntas, colocando no chat, escrevendo. É, eu vou fazer mais uma do pessoal que mandou com antecedência e a gente vai falando. Mas assim, eu vi que a Dássia já escreveu aqui, estou anotando, pois anotem, isso tudo é ouro, né? E... Well, eu, eu sei que você já disponibilizou em algum lugar essa receita do Café Quanto com você fazendo. Acho que é um, li, um vídeo, né? Você fazendo esse café. É um vídeo e tá lá no meu canal do Telegram, viu, viu, Tamara? A gente disponibilizou no canal do Telegram. Tá, eu vou passar então esse link também Pronto. no Telegram no final o grupo, porque aí vocês Pronto. têm acesso a isso tudo. E é legal no entrar no canal do Telegram, porque eu estou eu tô disponibilizando é, conteúdos diários. Inclusive, eu disponibilizar áudio também, entendeu? Vídeos, áudio, tem meditação, então tem sempre conteúdos. Tem um minuto quântico e também que é reflexão voltada para empoderamento. Então tem que ser muito. É, é, é um canal só de conteúdos, assim, de qualidade, Isso. entendeu? E nesse momento a gente está em casa sendo convidado, a olhar para dentro, mergulhar, né? Então é, é muito bem-vindo esse, essas informações que se disponibiliza. Uhum. Então assim, eu vou Tambora, eu esqueci de uma outra coisa, viu? Diga. Aí nos Estados Unidos tem muito fácil acesso ao óleo de Cannabis. Sim, é o fácil. hemp oil. É, o hemp oil eu Aham. tomo, eu acho que tem uns 5 anos, né, Tambora? Desde é. aquela vez que você morava na Califórnia, que eu nunca parei de tomar. Foi, é, foi. Ou eu, ou eu compro nos Estados Unidos ou eu compro foi na, na Europa. Europa, porque você encontra facilmente. Então eu tomo uma colher de sopa todos os dias. Outra coisa que eu recomendaria para vocês também são os produtos das abelhas. Uhum. uma cápsula de gelé real por dia, eu tomo uma colher de sopa de pólen por dia tá? e eu tomo uma, né, um pouco menor de, de, de mel orgânico. E eu acrescentaria aí o própolis porque o própolis é um antibiótico natural né, que protege a colmeia. 30 gotas de própolis com uma colher de mel três vezes ao dia também vai dar um upgrade aí no teu sistema imune. É verdade. Ai, e, tá... e, e, o, e o óleo de canábis eu tomo pelo menos uns cinco anos, aí todo dia eu tomo óleo de canábis. Então, tudo isso, e ele para o cérebro, é gordura de altíssima qualidade, são 400 substâncias que tem. Então, é um super nutriente, né? previne inúmeras doenças, inclusive as doenças inflamatórias, Alzheimer, câncer, diabetes. Ou seja, existem inúmeros estudos científicos comprovando tudo isso. Isso, né? isso não, é fantástico, simplesmente. Bom, é. Tem uma pergunta que veio, a gente respondeu na, lá na live, mas eu não sei se a pessoa que fez a pergunta estava lá, então eu vou fazer agora, novamente, que é muito importante para o nosso contexto, que a gente mora fora do país. Né? É, a Aline, querida, fez essa pergunta, que é de que forma podemos, energeticamente falando, ajudar nossos queridos parentes que estão no Brasil em outros, ou em outros países? É, o, que eu, o que eu falei é que nós estamos conectados energeticamente, quanticamente, com o mundo todo, na verdade. né? No entanto, as pessoas que nós temos relações afetivas, o, o emaranhamento quântico é maior. Né? Quando é relação de mãe e filho, por exemplo, quanto é mais próximo, mais intensa a relação, aquilo que você sente, você manda uma onda eletromagnética, entendeu? Então, a melhor forma da gente contribuir com as pessoas queridas que estão em, um país, em qualquer parte do mundo, é a gente cuidando da gente. É, buscando a nossa homeostase, entendeu? Porque aí você vai estar exatamente emanando para essa pessoa uma qualidade extremamente favorável e como ela está conectada quanticamente com você, entendeu? onde ela estiver, essa informação chega. No entanto, se você começa a entrar em estado de desespero, de preocupação, você vai afetar essa pessoa diretamente. Né? Então, é aquela coisa da gente se ver, né? quando a gente para dentro dessa perspectiva quântica, nós somos uma antena eletromagnética que estamos manando né? a nossa vibração predominante, que é exatamente pensamentos, sentimentos, emoções que estão nos dominando. Então, quanto mais a gente estiver nesse estado de, de alteridade, né? É, é, de centramento, ou seja, se fortalecendo interiormente, né? buscando esses vínculos, né? encontros como esse são muito favoráveis, então você vai trazer informações que sejam empoderadoras, então isso você vai com isso se fortalecendo, né? e à medida que você vai se fortalecendo, vai se tranquilizando também vai poder transmitir essa informação é, é, é, quanticamente, né? ou seja, energeticamente, você vai estar conectado com todas as pessoas que você tem um vinho afetivo, né? E você, a melhor forma de você ajudá-las é você ajudar você mesmo. Isso, verdade. Gratidão. E aí a Michelle fez uma reflexão aqui no chat, né? Que então precisamos tomar cuidado com a nossa vibração para não passar para os filhos também. né? Porque está todo mundo dentro de casa, né? Também. Obrigado. Também. Filho, aí com pai e mãe, né? é uma coisa. Eu costumo dizer que filho é um coração de mãe que bate fora do corpo, né? Isso, é. Então, <risos> então, se você quiser, a melhor forma de ajudar seu filho é manter o seu centramento. Entendeu? Isso. Porque ele vai captar, né? Ele vai captar. Se você não tá bem, ele vai denunciar. Normalmente, os filhos denunciam os estados dos pais, né? Isso. Então, quanto mais você se centrar, é a melhor forma de você ajudar seus filhos também. Exatamente. E lembre de e lembre se for criança, 200 unidades de vitamina D3, né, por quilo de peso, tá? Por quilo de peso. Você manda manda, manda manipular, né? É, aqui eu não sei como é o acesso para manipulação, mas tem de dois mil, dependendo, a gente tem é, você variações. Você tem de dois mil, né? Você pode, de é. repente, ver pelos números aí, fazer é. uma composição que se aproxime daquele valor, isso, né? Isso, isso. É. A Kathleen escreveu aqui, muitas das manifestações do nosso corpo, que nós chamamos de doenças, é sempre diretamente relacionada ao que ocorre nas nossas vidas. Como identificar? O nosso corpo reage, sim, a tudo que ocorre em nossa vida, o nosso corpo é um, é um, é um digamos assim, ele, ele é dotado de uma inteligência extraordinária. Né? Uhum. E, e ele tem uma programação, né? ele tem uma programação de cada célula realiza de 100 mil a 6 milhões de reações químicas em um segundo. Né? Então, os nossos órgãos estão trabalhando nesse momento fazendo funções altamente complexas que a gente não tem a menor ideia de como como é que isso acontece. então é Portanto, a gente primeiro entender que o nosso corpo é dotado de uma inteligência extraordinária. Né? Uhum. E aí, ele ele essa inteligência ela funciona como também um escudo de proteção. Né? Então, toda vez que nós adoecemos, em algum nível, a gente está contrariando essa inteligência. Uhum. Então, às vezes, é por maus hábitos alimentares, né? às vezes, é o nosso estilo de vida sedentário, né? às vezes, são os pensamentos que ele está nutrindo muitos pensamentos negativos como a gente está gerenciando as nossas emoções. Então, qualquer coisa que perturbe esse ciclo, porque o nosso corpo também ele é cheio de canais de energia, né? Que é esses fluxos de energia que estão associados aos órgãos, cada órgão do corpo está ali, estão é, interligados, estão todos inter, interconectados. né? E aí, esses esses canais de energia que são chamados de meridianos, estudados pela medicina tradicional chinesa há milhares de anos atrás e reconhecidos uhum. cientificamente, né? Eles são esses veículos que essa energia circula. Né? A comunicação precisa estar equilibrada. Então, quando nós estamos em algum tipo de desequilíbrio, ou seja, quando a nossa vida é, de algum, de, em algum nível em algum nível a gente não está, digamos, é, é, satisfeito, feliz, ou seja, está deprimido, está, é, memórias passadas que é, estão ali povoando o nosso cérebro ou estamos também colocando Muitas toxinas alimentares no nosso corpo, vai chegar um momento que ele vai dizer: opa, aí aqui não dá para funcionar desse jeito. E aí é quando ele adoece, né? É aí quando você vai ter o sintoma de alguma doença: é a cabeça que dói, é o, é o, é o coração palpitando, né? É o rim inflamado, enfim, o fígado. Então, é, são dores articulares, são inflamações, né? Uhum. Então, é o corpo ele dizendo: olha, é o seguinte, para aí, dá uma parada nessa história, olha para o que você está fazendo. Ele está se, você... se comunicando. Ele está se comunicando, ele está dizendo, olha, para aí, olha, é o sinal de alerta, aquela dozinha é o sinal de alerta. Então, normalmente, quando a pessoa vem adoecer fisicamente, ela já vem num processo de pré-adoecimento né energético. Se você puder fazer uma leitura da aura da pessoa, né? chamada fotografia Kirli, eu já vi isso mais de uma vez, é impressionante, você vê ali as tendências, né? Você pode identificar um câncer que vem se manifestar anos depois, entendeu? É como se aquilo está a caminho. Então, às vezes, o, o sintoma que está acontecendo ali é um sinal de, olha olha para você, porque esse negócio vai terminar piorando, hein? Uhum. Aí quando, na, na, foi o que eu fiz durante um pouco mais de 20 anos, você vai lá e toma um medicamento um químico, aí tá com dor de cabeça, tá com enxaqueca. Aí, não, toma um remédio para tirar enxaqueca. Uhum. Aí tirou a enxaqueca Mas e a causa da enxaqueca? Você, <risos> você resolveu? Você, você resolveu aquela bronca lá né, algo um que né, está mal resolvido na sua vida? Tá lá Então o que que acontece? A enxaqueca vai voltar E o que acontece é que às vezes a enxaqueca Deixa de existir, mas vem um problema de pele Aí vem um problema, daqui a pouco Vem para o coração E à medida que você vai tomando esses medicamentos químicos Como eles não são reconhecidos pelo corpo Todo medicamento químico é praticamente Um alienígena porque ele para ser fabricado ele tem que ser comprovado que não existe na natureza né? então isso uhum. é uma coisa que é importante você saber porque os medicamentos que eles fazem mal né se é uma coisa é, temporária aguda para uma emergência ok mas você ficar todo dia tomando aquele negócio você vai ferir o corpo em algum em algum ponto ele vai desequilibrar de novo por isso que a tendência é que você Começa a tomar outros remédios quando você toma medicamentos químicos porque você vai exatamente contrariando essa homeostase do corpo, desequilibrando, né? e ele vai ficar denunciando o tempo todo. Daí, é, nessa, nessa live que eu fiz com o Dr. Cícero Coimbra, ele mostra que 60% dos americanos têm pelo menos uma doença crônica. Olha só. Uhum. Pelo menos uma. E 45% do povo americano tem mais de uma doença crônica. Ou seja, a pessoa começa a adoecer. E ela não se cura mais nunca. Ela vai viver doente, como se ela viver doente, né? Se fosse o um estado natural. Tá? Então olha o corpo e investiga, né? Busca as medicinas que olham para o seu humano que vão ajudar você a evoluir. Quando a gente identifica onde é que está o nó, a gente sempre vai dar um upgrade na nossa vida. Uhum. É, é um olhar, uma medicina com olhar mais integral, né? Olhar integral. o todo. É engraçado você falar e fazer um paralelo à medicina chinesa, porque ela tem muito a ver com a medicina ayurvédica, são, são saberes sim. muito antigos, né? Muito e a gente, no Ayurveda, fala que a gente tem as manifestações da doença no corpo. Então começa às vezes, sim, com uma dorzinha de cabeça, que você toma um paracetamol e passa, né? E Mas ali é, uma, é o corpo tentando se comunicar. Se naquela dor de cabeça a gente para e olha, ok, por que essa dor de cabeça está vindo, né? O que é que eu tenho que aprender com isso? O que está me mostrando e faz uma reflexão? Uhum. A gente tem a chance de ali mesmo ficar, se a gente consegue assimilar a questão. Mas se a gente fica tomando paracetamol e aí dá dor de cabeça, vem a enxaqueca, e tem outros sintomas, e aquilo se torna crônico. Né? Então, são as manifestações da doença. E o prognóstico, né? o tratamento é baseado nisso. Quando ela já está em vários sistemas do corpo, é mais difícil você ficar bem porque é um caminho de volta, né, de assimilação. É. Desse... É, é bem bem maravilhoso, assim o que a medicina chinesa traz, o que a Ayurveda traz. E há Sim. tanto tempo atrás, é né? uma sabedoria muito... Em de ânimos, né? com certeza. É. É. Então, deixa eu olhar aqui no... As meninas... Bom, a Angélica falou lá no início... Bom dia! Ela tem meditado, está em contato com a natureza, não assiste TV já há muito tempo. Notícias, ela filtra o que é recomendável, práticas holísticas, alimentação orgânica e viva, escutando muita música clássica e também quando penso que estou baixando o um nível. Música livro... clássica é maravilhosa, viu? Não muito é? bom, muito bom. É, e também quando ela pensa que está baixando um o nível vibratório, ela põe frevo para dançar. A é Angélica de Recife. <risos> As vassourinhas. vassourinhas. é. Ótimo. É, Angélica, amei. É, não vamos dançar mais, né? No nosso último encontro presencial a gente dançou com os véus, foi a coisa mais linda. Então, legal. que vocês possam dançar com os véus em casa, também. É, ah... Tá, tem uma pergunta é, da querida Ra, né? Ela fala... Tem alguns medos e, e, por conta desses medos, se, as pessoas estão se colocando em limitações né? que acabam travando. É tipo assim, entrar na frequência do medo. né? Eu, eu vejo isso como quando você entra na frequência do medo, você acaba travando. Né? Eu, já, eu sei que a gente já está falando de como aumentar a energia vibratória, né? mas tem alguma coisa específica para lidar com o medo né? diante disso tudo e com esse travamento que está causando? É, o, o medo, eu costumo dizer que o medo é a fé em sentido contrário, não é? Uhum. Porque é, quando Jesus, ali no, no Novo Testamento, ele falou de fé, ele dizia, olha, se você tiver fé, você remove montanhas. Uhum. E quando ele curava, ele dizia, olha, foi sua fé que ele curou Ele estava uhum. dizendo, não fui eu que lhe curei, é você que acreditou que era possível se curar uhum. Então fé, do ponto de vista quântico, significa um pensamento alinhado com o sentimento Você não tem nenhum sabotador interno, você diz, eu vou fazer isso e eu vou fazer E eu sou capaz de fazer Não tem nenhuma voz interna dizendo, olha, isso é complicado, isso é difícil, isso não é para você Isso não é coisa de mulher, isso não sei o...". enfim Enfim essas vozes internas que muitas vezes nos sabotam, né? Uhum. No caso do medo é a fé no que não dá certo. É você com medo, então é a fé onde você está. Com o tem um pensamento que deflagra né? e ativa a questão e aí você vai para o corpo e aí você referenda isso através da, da, das suas emoções, entendeu? Então o perigo do medo crônico é que você está tendo fé naquilo que não, aquilo que Mas vai é voltar. Né? aquilo que vai lhe derrotar. Então, da, a, a, aquilo que Jesus falou sobre fé, serve tanto para os aspectos positivos como negativos. Serve para curar, mas serve para matar também. Uhum. É, existe o, o efeito placebo, que é exatamente quando você acreditar que um, uma bola de farinha pode lhe curar, você se cura de qualquer coisa, gente. Existe inúmeros trabalhos científicos sobre isso. Na Segunda Guerra Mundial, teve lá o... o o primeiro trabalho científico foi feito por um médico na Segunda Guerra Mundial, um americano, que acabou a morfina no campo de batalha. E ele tendo que fazer operações de soldados sem pernas, sem braço, entendeu? Ele não tinha mais morfina. E ele teve lá uma ideia e disse para a enfermeira, bota água com sal na injeção e eu vou dizer que aquilo é morfina. E ele Sim. chegou lá para o, o, os soldados que eles estavam, que ele estava fazendo cirurgia e disse, olha o vou lhe dar uma super dose de, de morfina aqui e vamos fazer a cirurgia. E ele fez inúmeras cirurgias sem usar morfina nenhuma, usando apenas água com sal. Né? Porque as pessoas acreditaram que estavam tomando morfina, entendeu? Sim. Da mesma forma, né? tem pessoas que adoecem. né? Tem, tem um, um estudo, o doutor é, Joe dispensa no livro dele, o Ar de Placebo, que eu recomendo vocês leiam, é um livro fantástico. Ele dá inúmeros casos assim, de, de efeito placebo. E um deles é uma pessoa com, com depressão, que tinha brigado, tinha perdido a namorada e ele vai fazer um estudo de um novo medicamento químico e ele recebe lá, se submete a esse estudo, recebe uma grande quantidade de medicamento para antidepressivo e em pouco tempo ele já estava curado, tinha acabado a depressão. Ele liga para a namorada, né? ele liga para a namorada e a ex-namorada querendo reconquistá-la e leva mais um fora e aí ele entra num estado de pânico e tenta se suicidar. Ele tenta se suicidar tomando todos os comprimidos que ele tinha desse, desse estudo clínico. E aí ele de fato passa mal, fica lá no estado deplorável, suando e as pessoas pegam ele, ele caído lá no saguão do prédio e levam ele para o hospital e o médico viu ele naquele estado deplorável, taquicardia, e quando o médico começou a examinar, não encontrou nenhum dado clínico que sustentasse aquilo ali. Perguntou, o que, é que você fez? Disse, Eu tomei esse remédio aqui. Ele trouxe... Ah, ah, ele tinha levado lá o, o, o remédio que ele tinha tomado né a caixa do remédio e tinha lá o nome do médico que fez o teste né e o, e o, e o telefone e ele liga para o médico e pergunta disse olha eu estou com um paciente aqui que tentou se suicidar tomando esse remédio aí que foi do estudo clínico ele disse me dá o número do lote quando ele deu o número do lote não era remédio era um placebo era farinha que tem ali dentro o açúcar entendeu e aí quando o médico olhou para ele e disse, olha, você não tomou o remédio não, não era remédio não, Eu acabei de ligar para o médico e ele melhorou automaticamente. Olha. Então veja que aí atuou o placebo e o nocebo, ele acreditou que aquilo era um medicamento e ele quase morre, né? ele estava querendo se suicidar, ele quase morre de um medicamento que não era medicamento, mas ele achou que fosse. Né? Uhum. E quando o médico disse não é, ele automaticamente ele recuperou-se. Tá? Então o cuidado é exatamente entender que é a nossa mente, né? Nossa mente pode ser assassina, uhum. né? É ter cuidado com isso. Então saber dar limites sair, dizer opa, opa, opa, não é por aí. Né? Cancela, isso cancela, é. cancela. Cancela, cancela, cancela, cancela, entendeu? Uhum. E aí você pode de repente fazer aí ó tampa do teta healing, barra de aço, essas essas, uhum. essas estratégias são muito favoráveis para ajudar nisso aí também. Isso. Nossa, amei, amei o paralelo que você faz com o que Jesus fala, porque né, a gente às vezes pega, enfim, tem uma leitura contrária até, né, o que vem as referências, mas o medo com a fé. Na verdade, quando a gente tem fé, que vai dar errado, vai dar errado quando a gente tem vai dar Exatamente, certo. é vai exatamente dar... isso. Aí você é. diz, não, não viu que eu não disse, que não ia dar certo? Pois é. <risos> eu não falei que não ia dar certo? Pois é, você falou mesmo, você acreditou mesmo que não ia dar certo. Exatamente. É. É, exatamente. Então, o livro eu botei lá no chat de novo, é You Are the Placebo, do Dr. Joe Dispenza, o livro que o Wallace está falando, é fantástico. fantástico. Esse livro, fantástico. Nós tivemos a oportunidade de estudar com eles, né, Wallace? Foi, em 2000 foi. E 2013, 2013, eu acho. Foi. Ah, pronto. É, vamos lá. Como é que passou seu tempo? Eu não perguntei, eu só estou indo. É, eu, eu, tô, eu não estou com muito tempo agora, porque é. eu tô, é, vou, vou, vou precisar... Vou fazer exatamente um trabalho energético de alinhamento que eu faço periodicamente. Aí eu marquei uma Sim. sessão daqui a pouco eu vou precisar sair. Tá. É, que era o horário que a pessoa tinha agora à tarde. Perfeito. Mas... Eu vou te fazer a última pergunta. É... E pre... Deixa eu olhar aqui. Tá, a gente tá pedindo. Acho que em termos de perguntas, eu fiz. A que ah. eu recomendaria para vocês é exatamente essa coisa de buscar alinhamento energético. Então, uma sessão de reiki. Uhum. Eu faço.. Uh biomagnetismo, massagens, massagem ayurvédica, por exemplo. Mas agora eu... não dá, né, para tocar. É a massagem agora não dá. Então o reiki, o tem reiki. Gente, você pode fazer um reiki à distância. Biomagnetismo pode fazer à distância, entendeu? Uhum. É? Então eu faço algumas atividades assim né? é, de prevenção, né? Como eu não tomo medicamentos, eu me previno, eu não fico esperando adolescente. Então eu tenho uma série de atividades que eu faço de prevenção. Isso, é, não perfeito. Uh, eu tenho uma pessoa, eu acho que é Marcela, está perguntando se você tem algum podcast. Tenho, tenho um podcast, o QuantumCast. QuantumCast. Tem, tem, tem. Semanalmente você recebe no mínimo três, três podcasts meus. Certo. Eu Nossa, também eu coloco lá no, no grupo para vocês o link. Tem. Você no meu canal no YouTube, você tem mais de mil vídeos disponíveis também. No, no Instagram todo dia um, um comando quântico, que é uma frase afirmativa para elevar a vibração. Sim. E eu estou fazendo uma live por dia também com esse intuito. Então hoje a gente trabalhou inclusive essa coisa da autoestima, do autocuidado, né? Aí eu, eu disse para as pessoas, foi muito legal que eu disse para as pessoas, olha, quando eu passo na frente de um espelho hoje, eu digo alguma coisa boa para mim, eu me elogio de alguma forma. Uhum. E eu pedi para as pessoas lá, começarem a dizer, então eu sou maravilhosa, eu sou bonita, eu sou linda, então vocês começam a se elogiar, uhum. entendeu? Então acorda de dia, olha para o espelho e diz alguma coisa boa para você, entendeu? Porque se você se acostuma a fazer isso, o seu cérebro vai vai entrando nessa, é aquela coisa, se você vai ensinando... É, o seu cérebro a um certo comportamento, né? ele não sabe se você está vivendo ou se está imaginando. Então, comece a imaginar coisas boas, porque você vai treinando emocionalmente seu cérebro nessa vibração, entendeu? Isso. Então, eu recomendo para vocês: aí, ó, passou na frente do espelho. <risos> Faz algum elogio para você mesmo, diz alguma coisa aí bacana. Né? Perfeito, perfeito. Ai, gratidão. Antes de terminar, eu queria que vocês olhassem para o lado direito do Wallace. Eu estou tão feliz aqui, eu estou te vendo hoje, mas também vendo essa foto que está atrás de você, que é do meu avô e da minha avó, ah, o pai e a sim, mãe. Sim, sim, sim, sim. Então, isso é, eu estou usando, Tamara. É, é, né? E tem aqui também da, das, das minhas irmãs, que eu boto oh! aqui também, são as duas aqui, meu irmão. Então é muito importante essa coisa, pai e mãe, né, então a gente, ou seja, buscar buscar entender sistemicamente essa relação de inclusão, entendeu? Então, onde você for, leve seus pais, bota os seus pais atrás, assim, porque essa é uma força, né? Quanto mais a gente busca essa reconciliação e essa compreensão do porquê nós vivemos a experiência, e as experiências nem sempre são fáceis. Eu sei muito bem disso. Uhum. Né? Mas se a gente compreender nessa coisa, como Bert Hellinger dizia, tome os seus pais. Nós não estamos aqui para mudar os pais. Nós estamos aqui para aprender a mudar nós mesmos. Ele dizia, olha, meu pai deu o que foi possível. O que eu não recebi dos meus pais eu é o que eu estou precisando aprender com a vida, entendeu? Conhecer as histórias dos pais é muito importante né? para a gente entender que, às vezes, a história dele foi muito mais complicada do que a nossa e eles deram para a gente o que foi possível. Então, eu uso sempre os meus pais aqui, ó, são meus guardiões, Ai, recomendo saudade. isso a vocês também. Isso, feliz. Ah, eu, sei que você tá... eu vou te segurar só mais um pouquinho, porque essa ah, pergunta tá, tá. tem a ver com o seu trabalho é. e uma coisa que eu estou vendo que você está fazendo, que é fantástico. Tá. A Olivia pergunta sobre os comandos quânticos de afirmações positivas. Qual o ritual necessário para fazê-lo? Quantas vezes deve repetir no dia? Como funciona? Como usar o pensamento quântico para criar uma realidade na prática? Como se dá isso? <risos> Olha, uma, o melhor estado para você é, é, dar algum comando, né? Porque um comando é um treinamento emocional, né? Então, você dizendo algo, né? As palavras têm poder e têm vibração. O Masaru Emoto mostrou que se ele pegar a palavra batidão e botar no vasilhame de água, ele fez isso com em inúmeras línguas, né? as pessoas sem saber o que significava, a vibração da gratidão interfere na cristalização da água, da qualidade dos cristais da água. Né? Então, as palavras têm poder né? e tem uma vibração específica. Agora, o ambiente mais favorável para fazer uma afirmação é no estado de presença. Né? ou seja com a mente né? com a mente ali presente ou seja no estado de estresse com a mente perturbada preocupada com aquilo não é não é adequado termina às vezes você está pensando uma coisa fazendo outra tá pensando uma coisa sentindo outra né? lembre que o sentimento é quem vai definir o processo final então procure sentir né? procure sentir vocês imaginar como se aquela coisa que você está é, comandando, né? É, você está... Aquilo já aconteceu. tá? E aí, é aquela coisa de agradecer antecipadamente. Você se vê naquele estado. né? Então, quanto mais você conseguir se transportar para aquele estado e agradecer antecipadamente, porque o cérebro, como ele não sabe se você está vivendo ou se está imaginando, quando você agradece, para o cérebro ele diz que você já viveu aquilo. Normalmente, a gente agradece pelo que já aconteceu. Quando eu agradeço antecipadamente eu ativo o circuito neural associado àquela realidade, entendeu? Então é como se eu estivesse, cada vez que eu estou fazendo o comando e sentindo aquilo, né, como se aquilo já tivesse acontecido, eu estou exatamente dizendo para o meu cérebro, olha, já, já aconteceu, eu já estou agradecendo por isso, inclusive, porque já houve. E aí ele vai configurar o sistema nervoso autônomo, ele não tem nenhum julgamento, ele só aceita os seus comandos no momento que você dá esse comando sentindo, né? Ou seja, o seu sentimento é fundamental nisso aí, né? Por isso que só pensamento positivo não resolve. Você procurar entrar no campo. Então, a melhor o melhor momento de fazer é de, faz uma meditação de cinco minutos, dá uma acalmada na mente, vem para o estado de presença e aí você ativa e buscando estar conectado ao sentimento e já agradece por aquela por aquilo ter acontecido. Hum. Ai, gratidão, Wallace, gratidão pela sua doação do teu tempo, da tua energia, do teu carinho, bem feliz ter você aqui com a gente. Tá. Gratidão, meninas, por acolher o Wallace no nosso ciclo de mulheres. Mas o um homem. <risos> não, não, não, não. É, eu acho que essa semana, daqui para frente, a vai fazer alguma live, alguma coisa, né, Wallace? Amanhã é meio-dia. né? Então, na segunda-feira, eu não sei se é 15 horas. Depois eu mando para você, Tamara, tá. um boa das lives. Todo tá dia bom. tem um live. Eu tá. vou mandar o. Um... Eu estou fazendo diferentes, né? É, e aí eu te mando eu te mando o roteiro aí vocês podem acompanhar também e aí foi. oportunamente em outro momento eu posso voltar aqui né, se se tiver e... algum tema que seja interessante aí para vocês será um prazer tá. gratidão gratidão Tenha é, tem um lindo dia a gente se fala mais tarde vou ligar para mim minha... um pra... foi um prazer um <risos> desfrute aí desse momento e fiquem todas bem um beijo pra todos. beijo tchau, tchau, tchau. tchau. tchau. tchau.